A gente começa essa edição do Balanço Geral, infelizmente, com a informação de que o piloto de moto Daniel Santos, de 36 anos, que participava do Rally Pior, foi encontrado morto. E a repórter Thea Muriel tem as notícias ao vivo pra gente, a atualização desse caso, ela já vai ficar aqui no nosso telão. Téa, mais uma vez, é um caso lamentável, uma competição cheia de adrenalina, cheia de alegria, mas infelizmente a 35ª edição do Serapió não foi igual à do ano passado. Né? Teve esse fato lamentável, a, a organização já se posicionou, a família já foi comunicada, como é que está tudo isso? É sim, viu, Miguel? Realmente a organização do evento já se posicionou. Eles divulgaram uma nota de pesar, onde eles dizem que é com muita tristeza né, que o Rally era pior. Lamenta o falecimento do piloto Daniel Santos, de 36 anos, em uma área de trilha no distrito de Ubatuba, no município de Granja, aqui no Ceará, na divisa do estado com o Piauí. O Daniel ele participava da competição na modalidade motos. Ele estava desaparecido desde quarta-feira, quando ele não retornou ao local de chegada do terceiro dia de provas, que partiu ali naquele trecho de Ubajara, no Ceará, com destino a Luiz Correia, no Piauí. Desde que Daniel Correia ou Daniel Santos estava realmente... É, desaparecido, né, que começaram intensas buscas aí com participação de corpo de bombeiros, com participação de outras pessoas da organização do evento, da Secretaria de Segurança Pública aqui do Ceará. E esse procedimento era percorrer as trilhas para saber exatamente o que era que tinha acontecido. Existe um caminho pelo qual esses competidores precisavam passar. Eles têm um GPS que, inclusive, é entregue no fim da prova e é esse GPS que, inclusive, vai determinar qual foi aí o percurso que esse piloto fez e saber se ele seguiu as regras, se ele não pegou nenhum atalho que estaria fora ali do padrão da corrida, do padrão da pista. Esse GPS não chegou nem o Daniel e, portanto, desde quarta-feira, as buscas intensas se iniciaram. Como eu falei agora há pouco, elas percorreram uma amplidão muito grande, percorreram municípios como Cocal percorreram municípios como Braginho e percorreram também municípios como Viçosa, aqui no Ceará, até que na quinta-feira foi confirmado que o corpo de Daniel Santos foi encontrado. A moto dele estava intacta, ele estava um pouquinho afastado ali da trilha, do percurso original. Tinha a moto, o capacete em cima da moto e o corpo de Daniel já sem vida estava deitado ao lado da motocicleta. Não há qualquer tipo de indício de violência, né? Não se sabe ainda o que, que aconteceu. A causa da morte de Daniel deve ser ainda determinada. De acordo ainda com as informações do evento, Daniel Santos era empresário, tinha 36 anos e morava na cidade de Nova Venécia no Espírito Santo. Ele foi encontrado deitado, essa causa da morte ainda não foi identificada e a família foi prontamente avisada. A organização do evento, né, tomou todas as providências para que a família realmente tivesse aí algum tipo de assistência, até porque a família estava acompanhando a prova e viveu a apreensão do momento em que Daniel não chegou, não retornou. É natural que alguns pilotos demorem, realmente essas provas demoram de 6 a 10 horas para acontecerem. Mas, depois de um determinado tempo e sem notícias, é, realmente a organização do evento decidiu parar o evento por, por enquanto e manter as buscas, até que o corpo do Daniel foi encontrado. Outra informação muito importante, o Rally Serapió encerrou as atividades, hoje teria uma prova que sairia. Até Barreirinhas, no Maranhão. No entanto, essa prova em respeito à família enlutada, em respeito aos outros competidores, em respeito a todo mundo, assim como também a premiação da competição, essa prova foi cancelada. Hoje não temos rally. será pior, porque estão todos de luto por causa da morte de Daniel Santos. Um grande competidor que estava ali participando ativamente, mas que infelizmente ninguém sabe ainda, encontrado morto ao longo da trilha, deitado, existe a possibilidade que ele tenha passado mal, enfim, isso tudo é uma coisa que ainda vai ser apurada e deve ser informada ao longo dos próximos dias aí pela equipe organizadora do evento. Miguel? Obrigado, Thea, pelas informações, um fato lamentável mesmo, até daqui a pouco com outras informações aqui na tela do Balanço Geral. Agora,